E aí, rapaziada, vocês estão beleza? Vim aqui pedir 45 segundos da atenção de vocês para falar do patrocinador da Alura. Estamos fechadão com ele mais uma vez por 6 meses, beleza? Terá 10% de desconto para estudar na Alura. Tem o pacote Plus, que você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma. Tem o Pro também, que você vai ter a mais, além desses todos que eu falei do Plus. Vai ter o Alura Língua. Aí tem aqui também... Os depoimentos de algumas pessoas, caso você queira ver mais a fundo para ver se é isso mesmo. E ver o que a galera tá falando que já fez o curso. E na Alura você tem acesso a certenas de cursos. Programação, Front-End, Data Science, Devops, UX Design e Mobile. Então rapaziada, estamos fechadão com a Alura. Link na descrição, rapaziada. Nossa senhora. E valeu santo mil. Obrigadão pelos dois meses também, meu lindo. Mais um dia, né, mano? Mano, é normal a Kayle ser solada a nível 1 pra um Darius aí? Pra Kayle? É, e, e... E... Aconteceu, mano! E a Kayle deu face check no Darius, mano! Ah, o cara tem Ignite, mano. Eu acho que é isso aí. Hoje eu tô bebendo mais copala No som do carro, só toca a moda rasgar. <risos> Por Loucura, nada, né, velho? Se pá que eu tinha que estar tá mid, Botafé, olha o dano, viado. Olha o dano do Graevão, galera, é só tuque. Pena que nesse ponto do jogo aqui, a Kayle faz mais. Olha bem. o dano do Darius, velho, tadinho, velho. Se pá que o pique de o Darius foi ruim, coitado, eu acho que... Parece que Kayle é counter, mano, ele foi solado pra Kayle nível 1, mano. <risos> mano, não existe isso na Kayle, da Pestia aqui nele ele morrer, velho. Eu vou assistir aqui, eu vou até botar pra assistir, Botafé. Vai ficar tadinho. zoando, Dedek. <risos> Olha, Dedec tá falando aqui, esse é o duo 80% in hate <risos> <risos> Animar seu dia folgado, <risos> ah, seu, é... seu folgado É, ritmo fatal e ignite, ó, presta atenção, ó. presta atenção, ó, presta Ó, ó, é uma KO dando face check num Darius, mano, o que que acontece? Ó Será que ele o skill é errada? Mano, eu acho que ele não podia correr, o Darius, se pá, mano. Ou será que ele não ganhava anyway? Quais são os palpites de vocês, mano? Eu acho que ele não caitava. Ele ficava melee no cara mesmo. Foda-se, mano. Foda-se. Por mim, ele ficava melee. Ó, vamos lá. Ó, ó. Ó, tuque W. Ó, alto ataque W. Ó, aí talvez ele podia sair e entrar da moita. Mas não sei se funcionava, porque aqui eu tava dentro da moita. Ó. Teve uma hora que ele kaitou muito. Aqui, ó. Acho que aqui ele perdeu um alto ataque, mano. Eu acho que aqui ele perdeu um alto ataque. Vamos ver os itens. Ai, ah, o Darius tá de escudo, mano. O cara tá de escudo e dora, mano Ele morria, mas matava? Também acho, hein, mano Eu acho que ele morria, mas matava, tá ligado, galera? Mais um hit, mais um hit ele matava Deixa eu ver, vamos ver quanto de vida ela fica 154, acho que mais um hit era o tempo de procar o bagulho Outra coisa que tem que levar em consideração, galera Nessa play, outra coisa Tem mais um detalhe Bobear o Darius F tá na live É mais um detalhe pra ele... Observar, eu tenho quase certeza que esse Darius não potou, bota fé? Eu acho que ele não potou, se ele pota ele ganha mano Porque pô, é um Darius nível 1 mano ó, Presta atenção ó, tuk, tuk Ó, alto ataque mano, ó. esse primeiro alto ataque mano, era insta pot, insta, insta pot ó E aqui que a eu fez? Por que, que a eu ganhou? Porque a eu usou pot instantaneamente Agora o Darius não, presta atenção, ó o Darius até o final Valeu, Luiz. Obrigadão pelo Prime aí também. Seja bem-vindo, meu lindo. Mano, vai fazer esse tipo de troca nível 1? Usa instantaneamente a pote, mano. E o cara, o, e o cara é monodários. Ele tem Darius no nick, mano. Então, geralmente os monodários gostam de fazer essas coisas nível 1 no mato, né, mano? Foi só a runa, a Marquinha? Acho que não, Dedeck. Porque faltou um auto-ataque pro Darius, mano. Ele não ia matar? A galera acha que não ia matar, hein, mano. E aí, galera? Vamos fazer um modo treino aqui pra testar isso aí, mano? Você tá aí? Pode vir, pode vir, pode vir, valendo, valendo vai, vai, vai, valendo, valendo. vai, vai, vai, vai, vai, Como é que fala, KaiChan? Como é que você fala, velho? Que o cara ganha, mano? Como é que você fala que a Kayo ganhou por causa da runa? Não, é eu não Keio... falei, não, não tem como, não, cara. Não, não, da deck! Eu falei, KaiChan, da deck! Ué, os caras falaram que você nem usou o E, Quer repetir? Eu usei, eu usei sim, eu só não potei na real. Ah, você não, não ia mudar potou. nada? Eu. eu não potei, mano, não ia mudar nada. Olha o de HP que tu ficou. Não, mano. não, não, não, não. Tem que potar, mano. Tem eu não que potei, potar. não potei. Não, faz sem, sem, vale sem usar Ghost, Vamos sem usar o Spell, só no auto-ataque. Obrigadão pelos três meses, meu lindo. Mano, mas e se eu precisar de dar um flash auto-ataque pra te completar? Eu vou usar, porra. Eu não vou ser passar. o Darius. Sem, sem Ghost, só Flash. Sem, sem Ghost, só ghost, Flash. Só flash. Só flash ele, tá. ele não usou, ele não usou lá. É, porque Darius não usou nada. O cara tava dormindo. No caso, ele nem chega dormindo. <risos> ah, vamos... Tá, vamos... Mesma Isso, situação? Entra, entra, entra. Mesma situação, véi. Vambora, pô. Então. Não Cara, eu passelei os dois auto-ataques, mas não tem como. Não hum. dá, mano. Não dá, mano. Não tem como a Kill ganhar, mano. Não tem como, mano. Você botou... Ah, você não botou, Kaka. você tá na Disney, <risos> pai. <risos> não. Eu não botei. Pelo amor de mano. Eu não botei, não botei. Esqueci tem de que, botar. Mano, né? o diferencial dessa play foi porque a Kill botou Insta e o Darius não. Esse foi o diferencial, tá ligado? <risos> Chama a Kayle do chat E aí, mano, é você mesmo, paizão? É ele mesmo? Última tentativa com o Kaikan, mano Mas legal chamar a Kayle do chat, mano Porque o cara é Mono Kayle, tá ligado? Do Kaikan às vezes não sabe o que ele tá fazendo Galera, eu, eu tô, tô tryhard na criação de conteúdo Mano, eu faço questão de criar outra E fazer essa com o Kaikan primeiro E depois ir com o Mono, mono Kayle mesmo, mano Vambora, vambora E nem é flasha, mano. Se eu fosse você, bate até o final. Ué, mas aí você flasha, perde fog. Ó, oh, tá vendo que a eu ganha? Caralho, ganhei! Olha lá, ó lá. Foi o que eu falei de conclusão antes. Não, que não. Eu falei. Que os dois morrem. Não, não ativei o gosto. E eu tinha falado, os dois morrem. Foi o que eu falei. Vamos de, novo, vamos de novo, vamos de novo. Eu acho que eu vou contra a Kayle agora, Caicano. Só pra tirar a real, a conclusão, com, com um cara que é mono, mono, mono né? Brota aqui ô, brota, paizão. Cola, cola. Sabe com a gente aí também, meu lindo. Rafael, isso aí é o básico, né, pai? Ó, se liga, cara. Tô já, Ó, melee, me melee, igual uns quadrados. Ó, oh, e ele ignitou igual foi quando ele Ele ganha, ele ganha, você vira. Ele ganha. Mas morre nós dois, eu acho. Morre nós dois. Morre nós dois, morre nós dois ou não. Caraca, Meu que... Deus! Deus! Hum? Meu Deus! Ele só bateu parado, ele nem tentou cair tanha nada. Ele só bateu parado, mano! Ele ganha! Meu Deus! Meu Deus, o Dedek tinha razão, galera! Não acredito! O Dedek tinha razão, mano! O Dedek tava certo o tempo todo, velho. Não, eu vou de oh, novo, mano. eu vou de novo! Ataque Speed, se eu pegar só Ataque Speed, eu ganho! Vocês querem fazer esse teste aí? Só de eu botar a runa Ataque Speed eu ganho! Garanto, mano! Garanto pra vocês aqui, ó! Ó, olha a runa que o Darius pegou contra a Kayle, mano! Eu faria isso aqui, ó! A minha runa seria essa contra a Kayle, ó, mano! Isso aqui, ó! Bora lá, vou mudar só isso então na runa, mano! Ó oh, o Dedek, se ir de conquer Vai perder sempre, já falei Dedek, não consigo aceitar que você tá certo Não consigo Eu acho que eu vou ganhar aqui agora, viu Dedek Eu acho que o Dedek não tava certo o tempo todo não, família que eu não deu o Insignite, mano Ele fez literalmente igual foi no ao vivo, velho Bota fé Toma, toma, toma, esse aqui é pro Caetano. Dá dá voltinha, paizão! Dá dá voltinha, paizão! Seis meses de sub aí também, meu lindo. Ó, oh, eu comecei dando dois auto-ataques. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Não, não é possível, véio. não acredita. <risos> aí morre os dois. Ah, que Mas... que é isso aí, Ela galera? tá viva? Tá viva. Ah, ah o Dedec tinha razão, mano. O Dedec tinha razão, galera, do TikTok. Vamos nessa. Ah, Caralho, que merda, vou ter que dar razão pro Dedé que ela é ouvindo como é que tá agora. Olha a situação, mano. Aí contra o Caicão eu ganho, aí nós pegou aqui eu mesmo perdi. Vai <risos>